e aí povo da camicleta estamos com a tela apresentando a página viagem motorhome camicleta no youtube e esse vídeo é para ajudar auxiliar as aos nossos inscritos e as pessoas que assistem aos nossos vídeos como assistir um vídeo em 360 graus no pc então aqui na página motorhome camicleta a gente vai encontrar um vídeo 360 graus quando estiver no título ou na descrição escrito 360 graus e aqui a gente encontrou um abre clicando no vídeo eu já cortei o som para não atrapalhar e aqui a gente tem uma vinheta se clicar com a mãozinha é o mouse durante a transmissão do vídeo dá um pause e com a o mouse você pode girar e observar o vídeo 360 graus em qualquer direção. Vou tocar mais um pouquinho. Saindo da vinheta aqui nós vamos entrar no, no vídeo propriamente dito, quer ver? Bom, o vídeo 360 graus, ele usa muita memória. Então, o, o computador precisa tem o um processador que rode todas essas informações. Observe que com o mouse aqui eu giro ó, e posso ver atrás, para cima, posso olhar para frente, posso pausar, olhar no detalhe alguma ponta que está aparecendo ou no chão para ver como é que é. aproveitando aqui, ó, esse Escuro aqui é onde eu seguro a câmera. Lá na sombra dá pra ver, ó, a câmera fica na minha mão. E na parte de cima também tem uma parte escura. E essa parte escura aqui, preta, é onde acontece a união das imagens. Porque a câmera de vídeo 360 graus fusion tem duas câmeras, uma na frente e outra atrás, que faz toda essa produção. Cliquei de novo e, e começa a rodar o vídeo. Ná? No caso aqui eu cortei o áudio Vou liberar o áudio só para vocês terem uma ideia É grande, é grande. Agora vamos lá para frente Para adiantar tá vendo essa imagem ali na frente? Essa imagem aqui é o índio ó. E logo em seguida a gente vai falar isso aqui Quer ver? Chupi. Aqui é o índio ó, ó tá vendo, vendo? É, a imagem está ali ó. então passei, a Lili apontou vou aproveitar isso aqui para mostrar que é possível girar a cama 360 graus e ter uma uma imagem melhorada assim da, da observação daquela pedra ali que representa o índio nesse caso aqui então o vídeo 360 graus possibilita isso, olha só só que esse recurso tem que saber ser utilizado né? No PC é com o mouse, já no smartphone ou no toque screen, assim que dê para colocar a mão, você pode conduzir com o dedo, né? Vamos ver. Olha só, ali está. Aí eu quero ver agora. Opa, olha ali, ó. Posso tocar de novo? Olha ali, a frente do índio, tá vendo? Posso parar de novo. Então é, é possível. E posso voltar o vídeo também se quiser, clicando aqui, né? Não vou fazer e toca aí adiante o vídeo, olha aí. Então o vídeo 360 graus é isso aí, olha aí. Vai isso aqui Parque Vila Velha. Vou cortar o áudio e deixar rodar pra gente ir conversando. O vídeo 360 graus do canal é uma novidade. Eu sei que as pessoas ainda não se acostumaram, não conseguem entender. Eu recebo alguns comentários e algumas mensagens fora do vídeo dizendo ah só vi os pés ou por exemplo uma imagem assim e, mas você se tiver no PC você pega e puxa a imagem ó centraliza e é possível olhar nos lados e se tiver no com o celular essa esse movimento se faz com a ponta do dedo caso o celular não possibilite é porque ele precisa liberar o, o comando lá nas ferramentas do celular para que ele possa fazer essa movimentação. Espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas sobre o a 360 graus. E aqueles que tiverem alguma dúvida alguma dúvida ainda, coloquem aí nos comentários. Quero agradecer as pessoas que têm assistido ao nosso canal. Quero dizer que a, a cadeira de número 9 do camicleta E10 Está aguardando a indicação de quem vai receber no e-mail cabicletaed, é arroba cabicleta.com.br é isso aí. Fico com Deus. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí. Fui!